Paisa, a parte traseira da vida dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo bom dia a todos eu sou Maurício Mococa agora eu vou fazer um vídeo aqui demonstrando como caçar metis, a metiça casuariônica por comando de voz ela já está na mão do nosso amigo Edson aqui está dando sombra aqui ó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 Aí pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Bom, nós vamos dar continuação agora nessa metisca. O Edson vai colocar ela lá na frente. Pode ir.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 Pode carçar qualquer coisa com as comandos E vamos ao próximo vídeo Fechou já?